A arte, cura. a arte cura é o trabalho de desenvolvimento mediúnico com a incorporação das crianças da creche, em fase pré-encarnatória. As informações contidas no texto foram coletadas na experiência presenciada e nos livros Dicas Apométricas, Quem Pergunta Quer Respostas e Os Portais da Felicidade, de J.S. Godinho. Aparenta-nos que esse tipo de trabalho é mais leve e propício para o treinamento da mediunidade de incorporação com os alunos da escola de Médiuns e para o desenvolvimento da experiência do grupo, até mesmo para doutrinador. Recomendo que o tema seja discutido na Fraternidade Espiritual Dr. Lourenço, Grupo Apométrico em Formação da Cidade de São Paulo. Os trabalhos presenciados em duas ocasiões me empolgaram e emocionaram particularmente tanto pela inocência, pelos dramas vivenciados pelos espíritos em pré-encarnação ou até mesmo pelas respostas ou comentários engraçados. Uma criança predestinada a nascer com síndrome de Down, sendo rejeitada antecipadamente pela mãe. Outra esperando ansiosamente a sua reencarnação e a sua mãe dizendo que ainda não está na hora. Uma terceira, já com um mês de gestação, reclamando que a mãe está tomando geleia real e que essa comida dói. Após ouvir a explicação de que as abelhas vivem até 5 anos com esse alimento, ela retruca dizendo que ela quer viver bem mais do que 5 anos. O material utilizado para esse trabalho foi papel, giz de cera colorido, além de mesas e cadeiras para os médiums. Durante a visita a Lages, nos dias 11 a 14 do mês de outubro de 1997, observamos que após o trabalho educacional é feita uma sessão de desenvolvimento mediúnico. Esse trabalho é desenvolvido com os espíritos que estão em tratamento nas instituições do mundo espiritual, em fase pré-encarnatória e com deficiências em seus corpos astrais e que são trazidos para a recuperação na mesa mediúnica. Explica-se que isto se torna mais fácil num campo mais compatível, mais pesado, mais de acordo com as vibrações um tanto letárgicas, como é o caso dos trabalhos em nível encarnado. Este trabalho é o um incentivo ao próprio ser humano a cooperar na sua própria construção. Irmã Teresa explica que estas crianças, estes espíritos, são trazidos até uma mesa mediúnica para o trabalho de recomposição realmente por necessitarem de energia grosseira. Ela é utilizada ou canalizada para estes espíritos diretamente através dos médiuns, através de todas as pessoas que estão no ambiente. Já para serem trabalhadas no mundo espiritual, a energia deve ser modulada de acordo com a necessidade ou o trabalho ao qual vai ser ligada. Portanto, a energia emanada pelo encarnado, que muitas vezes é para tratar de alguns espíritos grosseiros e pesados, vai sendo modulada por espíritos mais próximos ao campo vibracional dos encarnados e encaminhada, assim aos níveis mais superiores. Digamos que a energia vibrada pelos médiuns trabalhadores, destinada à formação de um campo energético ou para a cura de um paciente, passe nos laboratórios em cada nível vibracional próximo à Terra. Até chegar aos níveis mais superiores, ela estará mais sutilizada. Então pode ser utilizada pelos espíritos de maior graduação, com maior tranquilidade. O espírito incorporado no médium, quando necessita de recomposição de um membro, este é referido através da energia repassada do encarnado para o espírito. Digamos que, se a recomposição for mais grosseira, ele sentirá com maior facilidade por ainda estar ligado à matéria. Se fosse um espírito de energia e vibrações mais utilizadas, ele seria recomposto no astral. Mas como ele ainda vibra muito próximo do campo vibracional do encarnado, é levado até a mesa mediúnica como no trabalho de arte e cura para a recomposição de seus membros e de sua mente, ali junto àqueles aos quais ainda está muito ligado vibracionalmente. Entendemos que o espírito rebelde, quando se cede, é trabalhado para apagamento mental e colocado na forma infantil para poder reciclar-se com maior facilidade. Nessa forma, os instrutores terão melhores possibilidades de preparar uma encarnação mais harmoniosa. Espíritos que ficaram rejeitando a encarnação por longos anos sedimentaram em suas mentes hábitos negativos de forma muito vigorosa, Ficarão em tratamento na forma infantil desde alguns meses até muitos anos, 30 anos ou mais. Nesta forma, o tratamento funciona melhor. É mais fácil de se trabalhar e aprenderão a ser crianças novamente, para depois, já encarnados, aprenderem a ser adultos responsáveis e homens de bem. Irmã Teresa nos alerta ainda sobre a responsabilidade do trabalho que vem sendo feito com aqueles espíritos que na forma infantil são levados a serem socorridos. Este também é um trabalho de responsabilidade e deve ser assim encarado pelos médiuns que estão propensos a sintonizar com estas crianças para serem atendidas. Muitas vezes elas necessitam de um bate-papo mais sério e mais longo, que sejam incutidas nelas também responsabilidade, que sejam alertados com relação à responsabilidade que têm sobre seus atos do passado e as que estão tendo agora, também pelo que farão no futuro na próxima encarnação. É trabalho sério, sim, trabalho de conscientização dos espíritos que vão habitar a Terra daqui a alguns anos. Por isso, todas as pessoas envolvidas neste trabalho devem estar atentas para o que estiverem falando e o que estiverem sentindo quando conversam com esses pequeninos seres. São espíritos milenares com extremo conhecimento, por um tempo adormecido em suas memórias, para que possam evoluir de forma mais tranquila. O que for dito a ele será também gravado e fará parte do seu arquivo mental, eternamente. Por isso, meus amigos, estejam atentos a todas as suas atividades, aos seus pensamentos principalmente. Levem as palavras de Cristo onde quer que forem, onde quer que estejam. Façam também com que as pessoas comecem a despertar para a existência de algo mais forte que elas, essa força maior que nos guia todos os instantes de nossa caminhada. E sejamos nós onde estivermos a demonstrar esta força que faz com que nos mantenhamos em pé e com coragem, que faz com que sorrimos e fiquemos felizes. Essa força que nos abraça, essa força do nosso Pai que não abandona nenhum de seus filhos, em instante algum, nós é que muitas vezes lhe voltamos as costas. É hora de toda a humanidade voltar os olhos a Deus em agradecimento e pedir para que todos os nossos males sejam eliminados e nós, possamos então, ser a verdadeira família que buscamos. A família do terceiro milênio onde nós poderemos nos amar, como Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás de forma tão bela, com palavras tão doces. Até hoje nós repetimos as mesmas frases que Ele nos deixou. É preciso que nós começamos a analisar estas frases e não só dizê-las simplesmente. Precisamos sentir cada uma das palavras que o Mestre nos deixou na oração que fez ao Pai. Que nós possamos também nos unir em amor a Deus e rezar a Ele. Pedir, mas não só pedir, mas agradecer também. Agradecer tudo o que tivemos na nossa vida, tudo o que temos dia a dia, tudo o que podemos conquistar. Porque não conquistamos somente com as nossas forças. Conquistamos muito mais com as forças divinas porque só cabe a nós aquilo que Deus nos permite e por isso devemos agradecer pelas dificuldades que temos, porque é delas que precisamos para crescer. Nem sempre somos felizes com tantas facilidades. É preciso muitas vezes passarmos por problemas sérios que parecem não ter soluções para que nós comecemos então a nos sentir felizes porque quando nossa vida parece muito fácil e todas as questões são resolvidas rapidamente, nós não damos valor aos instantes da nossa vida. Não damos valor ao ar que respiramos, às pessoas que estão à nossa volta e não damos valor à nossa família, enquanto que estes são os bens maiores e são as coisas mais simples, mas aquelas que nos fazem mais perto do Pai. É dele que devemos nos aproximar em amor e em espírito. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações de hoje para sempre. Um pouquinho da história do Arte e Cura, contada pela Fabiana Donadel do Centro Espírita Ramatiz de Lages, Santa Catarina. O trabalho de Arte e Cura foi iniciado quando um espírito feminino de 6 para 7 anos sintonizou, desenhando um vaso de violetas. A partir deste dia, o espírito doutora Marta começou a repassar-nos orientações sobre a arte cura e sua importância no contexto da reencarnação. Após o atendimento das crianças, doutora Marta sintonizava e, pela psicofonia, integrava a equipe cada vez mais à creche, dando-nos responsabilidade e ânimo a fim de continuar a tarefa iniciada. O atendimento a essas entidades, na forma infantil ou não, é sempre acompanhado das técnicas apométricas, facilitando assim o socorro desses amigos. Nesses encontros, a prece é uma constante. Por esta razão, a abertura e o encerramento são realizados através de uma prece que, além de ser um pedido de apoio espiritual, é também um agradecimento pela oportunidade de sermos úteis na Seara do Nazareno. Mensagem da Dra. Marta que o amor do menino Jesus enche o coração de cada um dos irmãos que tão generosamente doaram com a maior vontade e caridade a energia necessária para que nossos pequenos anjos superassem algumas de suas dificuldades. Quero deixar aqui o meu agradecimento e da equipe que auxilia esses jovens espíritos. Jovens em tamanho, não em experiência, mas que precisam de um atendimento especial e banhado de amor para que retornem ao caminho da paz e tranquilidade que muitas vezes abandonaram. Recebam as flores que os pequenos anjos entregam a vocês neste momento. Guardem-nas! regando-a sempre com a vontade sincera de auxiliar o próximo, mesmo o desconhecido com quem cruzamos na rua e que necessita, naquele momento, apenas de um sorriso que ilumine seu dia ou sua vida de dificuldades. Que o perfume das flores sirva como bálsamo no momento em que procurarem alívio, seja para o físico, seja para o espírito. Prossigam na grande e luminosa estrada do Senhor. Que Deus esteja no coração e na mente de cada um dos irmãos. Marta. O espírito Marta, ou doutora Marta, trabalha na orientação da creche Coração de Jesus, um apêndice da congregação Jesus Nazareno, dirigida pela irmã Teresa. A mensagem acima foi repassada através da psicografia no final de uma reunião de estudos mediúnicos, onde é costume realizarmos a prática mediúnica. Nesses momentos, as equipes socorristas trazem para atendimento aqueles espíritos que se encontram em dificuldades. Do mesmo modo, os componentes da creche Coração de Jesus trazem para tratamento espíritos na forma infantil que estão se preparando para futuras encarnações. O objetivo dessa atividade é a conscientização dessas crianças, bem como a recomposição de lesões ocorridas em vidas passadas e que ficaram gravadas no MOB, Modelo Organizador Biológico, ou Corpo Astral. Além disso, existe a maravilhosa possibilidade de conversar com nossos futuros filhos, sobrinhos e netos, percebendo nuances de suas personalidades e preparando-os para a futura encarnação, eliminando com o auxílio das técnicas apométricas os traumas e apegos de passado causadores dos maiores desequilíbrios da criatura durante o período encarnatório. Imaginem! Evitar a aparição de problemas orgânicos, cegueira, surdez, problemas emocionais e psíquicos através de conversas com nossos futuros filhos. Eis uma ferramenta de trabalho esplêndida para aqueles que estão se iniciando no exercício da mediunidade. Lápis coloridos, folhas de papel, amor e alegria e a permissão para que as crianças sintonizem, façam seus desenhos, contem sua história e sejam curadas. Com a sintonia leve e tranquila das crianças, os médiuns novatos conseguem educar sua mediunidade acreditando que as manifestações espirituais são verdadeiras e não simplesmente manifestações do inconsciente coletivo.